caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá. Vamos dar início aí à nossa aula. Primeira coisa, né? Já vou te fazer aqui uma pergunta. Você sabe o que é a tríade do método MPP? Você sabe? Cara, se você não sabe, se liga na parada. Tá aqui, ó, bonitinho para você. Ó. Tríade do método MPP. São... Três simples técnicas que regem o nosso método, né? que regem a nossa metodologia de ensino e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de raciocínio lógico o mais importante, mesmo que você não tenha base ou bloqueio em raciocínio lógico. Por isso que nós falamos que a nossa metodologia de ensino é para todos. É isso aí. Se você tem bloqueio, se você não tem uma base boa, cara, pode acreditar, o método vai te ajudar. E para melhor elucidar né, essas três técnicas, eu criei aqui um esqueminha, tá? Tá aqui, ó. Tríade do método MPP. Então, o que seria a tríade? A tríade são as três técnicas, né? O que é a tríade do método? Do método MPP são as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino e já tá tudo aqui no esqueminha para você: ó, tá aqui as três técnicas, ó. vou falar aqui rapidamente, né, de cada uma para vocês. Ó. Vamos lá: a primeira técnica do método MPP é o Método 250 ou Método das Marcações. Com a primeira técnica, lá no nosso curso, lá no grupo dos 5%, né, que é o grupo dos nossos alunos do curso do INSS, primeira coisa que você vai aprender, você vai aprender a interpretar as questões. É isso aí. A gente sabe que é o maior entrave, né, o maior problema na vida do aluno é interpretar. Então, nós criamos uma técnica, né, que é o método dos 50. Então, com a primeira técnica, você já vai quebrar essa objeção. Você vai aprender o quê? Você vai aprender a interpretar as questões. Né? Interpretou, resolve. Né? Você não pode ser aquele aluno agoniado. Ó. É um passo a passo. Interpretou, aprendeu a interpretar. Então, interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Com a segunda técnica, né, você vai aprender o que, Você vai aprender a resolver as questões. Você vai aprender os macetes, né? você vai aprender a forma correta, né? resumindo a parada. Com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de exercício. O que, é que significa esse R? Né? Estudar, revisar e exercitar. Ó. Então, é um ciclo. Estudar, revisar e exercitar. Por que, que você não consegue aprender raciocínio lógico? Porque você pula as etapas, você já vai logo para os exercícios. Você não cumpre ali o passo a passo. Ó. Estudar, revisar e exercitar. Exercitar é a última etapa do processo. Beleza? Então, é assim que funciona. Interpreta, resolve. Interpreta, resolve. Ah, Marcão, então não precisa da terceira técnica. Pô, já sei interpretar e já sei resolver. Então, para que, que existe a terceira técnica? A terceira técnica é a cereja do bolo. A terceira técnica é a prática técnica 2080. Por isso que aqui né, os alunos conseguem acertar 80% ou mais das questões, porque é muito exercício. O que, que significa esse 2080? Lá no grupo dos 5%, no curso do INSS, temos né, 20% de teoria e 80% de exercício. Então, o nosso curso teórico já parece um curso de exercício. Porque a gente já sabe o caminho, a gente não fica enrolando. Né? A gente vai direto ao ponto e já coloca o aluno ali para jogar. Né? Ele já começa ali a resolver as questões. né? Claro, não vai acontecer de um dia para o outro, né? mas é um processo. Mas se você seguir ali, cara, num curto prazo de tempo, você já vai estar ali ó, acertando 80% ou mais das questões. Basta seguir né, o método, basta seguir a nossa né, metodologia de ensino. E você seguindo, com certeza você vai chegar onde? Na sua aprovação. Legal? Então está aí a tríade do método MPP em detalhes né, para você. Agora né, que você já sabe a nossa filosofia, a nossa metodologia, vamos aplicar e aprender com o método. É isso aí. Você agora vai ter uma degustação do que nós ensinamos para os nossos alunos.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 Então, aí tá certo, ó. É o C então, a setinha. Ele receberá medicação, que é o quê? O, ou, o, ou, que é o Vzinho, receberá visitas, que é o R. Então, esse item na nossa prova, ele estaria o quê? Errado. Legal? Ele não representou corretamente ali a proposição. Legal? Mas na prova você já iria identificar de cara. Porque você já viu ali que a primeira proposição já está errada. Né? Ele colocou ali o P, mas na verdade é a negação do P. Então, de cara, você já percebeu ali que tá, tem alguma coisa errada. Então, família, primeiro itemzinho aí foi para a conta, né? Muito tranquilo, claro. Se você sabe os símbolos, né? fica muito tranquilo. Então, a primeira foi para conta. Próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Raciocínio lógico é repetição. Vamos lá. Nas sentenças abaixo, apenas A e D são proposições. Então, família, aqui...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 Legal? Então, família, é isso aí. Ó. Em menos de 20 minutos de aula, você já está aí aprendendo raciocínio lógico para passar no concurso do INSS. Eu sei que você já fez vários investimentos, eu sei que você está aí desacreditado, ainda mais que a prova é em novembro, né? E você está aí, né? Pô, não é possível, eu não vou conseguir aprender. Pô, esse método aí é mais uma causada. Que coisa é essa de método MPP? Eu não consigo aprender... Cara, eu sei, eu sei que acontece tudo isso, mas se eu não estivesse, né? É o que eu venho falando aqui nas aulas. Se eu não estivesse vivenciando a transformação na vida dos nossos alunos, cara, eu nem estaria mais aqui. E também não iria acreditar. Né? Estaria igual você aí, né? incrédulo. Também não iria acreditar. Mas para mostrar para você que estamos no caminho certo, cara, se liga aqui, ó, nesse depoimento da nossa aluna... Giovana, que faz parte do grupo dos 5%. Olha que legal. Olá, eu sou eternamente grata ao método MPP por ter me ajudado na preparação para o concurso do TJ São Paulo. Fiquei em quarto lugar na classificação da minha cidade. Por sinal, uma das que tem a nota de corte mais alta do interior. As aulas foram imprescindíveis para obtenção do meu sucesso os professores Marcão e Renato são excelentes muito didáticos o que faz o cursinho se tornar extremamente leve e descontraído durante a aprendizagem sempre tive muita dificuldade em exatas mas estes dois ela se tornou algo muito tranquilo de lidar sempre indico o método MPP né, para os meus colegas Amigos que estão se preparando para concursos públicos. Vocês são feras demais e excepcionais. Desejo muito sucesso à família MPP. Obrigada por estarem junto comigo nessa conquista. Abraços, Giovana, aluna do grupo dos 5%. Então, família, está aí a resposta. Né? Se você tinha dúvida, está aí a resposta. Então, o primeiro passo é acreditar. O resto... É com a gente, legal? A gente vai fazer aqui o nosso melhor. A gente vai te dar o material, né, o melhor conteúdo do mundo. Mas se você também não se esforçar, não tem como. Agora, se você, né, tá convicta aí da vitória, quer estudar de verdade e quer ter o mesmo resultado que a nossa aluna Giovana, olha aqui, ó, inscreva-se agora mesmo no maior evento, né? maior evento do Brasil para o concurso do NSS, que é a nossa imersão de raciocínio lógico para o NSS, que vai rolar no dia 27, às 20 horas, ao Vivaça, e você, para participar, basta clicar no link que o Júnior está colocando aí e fazer a sua inscrição. Tá? É 100% online, 100% gratuito, e para participar é só clicar né, e se inscrever. Dia 27. Falta pouco, quarta-feira, é o grande dia. Legal? Dia 27 do 9. Tá legal? Dia 27 do 9. É o grande dia. Deixa eu até ver aqui se é dia 27 mesmo. É dia 27, tá certinho. Dia 27 é o grande dia. Tá legal? Imersão de raciocínio lógico. Confirmei aqui a data, tá certinho. E você não pode perder. E quem participar da imersão vai ter uma surpresa muito agradável, tá? A gente vai dar uma condição hiper bacana para você comprar o nosso curso. Legal? Quem participar da imersão, além do conteúdo né, que será dado, terá uma condição muito legal para comprar o nosso curso. E essa é a promessa. Já imaginou passar no concurso do NSS? com 80% ou mais de acertos nas questões de raciocínio lógico. Então, família, é amanhã, tá? Não é quarta-feira, é amanhã. Amanhã é o grande dia, tá legal? Terça-feira, às 20 horas. Lembrando, o evento é fechado. Então, você tem que fazer aí a inscrição, porque nós vamos enviar o link da aula no grupo, legal? Então, vai lá, faça a sua inscrição, é 100% online, 100% gratuito. Beleza? Tá aí o recadinho. Qualquer dúvida, entre em contato com o Júnior e não perca essa oportunidade. Amanhã é o grande dia. Valeu? Então é isso aí, família. Vamos lá. Próxima questãozinha na tela. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Método 250 neles. Começando aqui, ó, julgue o próximo item. A expressão tal, tal, tal, em que P, Q e R são proposições simples, é uma tautologia? Então, interpretando aqui a questão, ficou muito claro que é um probleminha sobre... Tabela verdade, né? Um probleminha sobre tautologia. Legal? interpretou, resolve, né? Já interpretei, já sei qual é o assunto ali na questão. Agora, para resolver esse tipo de questão, qual é o bizu? Qual é o macete? Aí entra a segunda técnica, técnica R, lá no nosso curso, ó, estudar, revisar e exercitar. Imagina, você fazendo ali vários exercícios. Você já vai bater o olho e já vai saber. Né? Pô, qual é o bizu para resolver essa questão sobre tautologia? Pô, vou adotar aqui o método da valoração falsa. É isso aí. Eu vou adotar o método da valoração falsa. Se a expressão aceitar a valoração falsa, não é uma tautologia. Tá? Simples assim. Se a expressão aceitar a valoração falsa, né, é um teste que você está fazendo, é uma malandragem. Ele está falando que é uma tautologia. Pô, se é uma tautologia... Não pode aceitar o falso. Se aceitar, cara, com certeza não é. Por que, Marcão? Porque tautologia tem que ser sempre verdadeiro Legal? Então esse é o bizu. Aí a concorrência vai estar tá fazendo aqui a tabela verdade disso aqui. Aí vai acabar a prova e você vai estar tá lá ainda fazendo. Legal? Então pega aqui a visão. Ó. P seta aqui. E não P, seta não R. tá meio garranchado, mas dá para entender. Seta de novo, R, seta aqui. Então, lá no início da aula, né, você já sabe que essa setinha aqui, ela representa o C então. Né, você já sabe que ali é o C então. Aí, vamos lá. Qual é o bizu? Vou adotar aqui o método da valoração falsa. Eu vou considerar que essa expressão aqui é falsa. E vou analisar. Se aceitar, não é uma tautologia. Porque para ser uma tautologia, tem que ser sempre verdadeiro. Aí eu vou na malandragem. Para dar falso no C, então, só tem um caso. Né? É o caso da Vera Fischer. Então, para dar falso, só tem um caso. Primeira parte verdadeira e a segunda parte falsa. Legal? Legal? Aí vamos lá, primeira parte verdadeira, só que na primeira parte temos aqui o E, na primeira parte temos o E. Qual é a situação que o E dá verdadeiro? Né? Chapeuzinho é o E, qual é a situação que o E dá verdadeiro? Né? Quando tudo é verdadeiro. Então essa parte aqui, ela é verdadeira e essa parte aqui, ela também é verdadeira. Legal analisei aqui o antecedente. Agora eu vou analisar o consequente. O consequente é uma condicional, ó, dentro do parêntese. Para dar falso só tem um caso. V com F. Aí eu vou brincar aqui, ó. Vamos lá. O que é falso e o R é verdadeiro. Não foi essa a conclusão que nós chegamos? Aí eu vou levar isso daqui lá para a primeira parte para ver se vai gerar alguma incoerência, tá? Aí, vamos lá. O que é falso? Ó, o que é falso? Para dar verdadeiro, para dar verdadeiro, para dar o resultado verdadeiro no C, então, com o segundo falso, o primeiro tem que ser falso, obrigatoriamente. Legal? Agora eu vou analisar aqui a outra parte, que também é verdadeira. Tá? O R é verdadeiro. Então, a negação do R é falsa. Aí, de novo, a mesma situação. Para dar verdadeiro no C, então, com o segundo falso, o primeiro tem que ser falso. Só que aí gerou uma incoerência. Eu não posso ter... O P falso e a negação do P falso. Tá? A afirmação e a negação têm que ter valores contrários sempre. Então, se você tem o P falso e a negação do P falsa, significa que gerou uma incoerência. Ou seja, essa expressão aqui ela nunca vai ser falsa. Então, sempre que tem incoerência... Qual é a conclusão que nós chegamos? Que a expressão nunca será falsa. Ela não aceita a valoração falsa. Se ela não aceita a valoração falsa, significa que ela é sempre o quê? Verdadeira. Então, olhando aqui o item, realmente essa expressão é uma tautologia e esse item estaria certo. Legal? Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que vão te levar à aprovação, amanhã é o grande dia. Amanhã vai rolar a imersão de raciocínio lógico para o concurso do nss E o melhor, né? Quem tiver na imersão vai ter uma condição especial para comprar o nosso curso. Legal? E tem novidades aí no curso, tá? Tem várias novidades aí no curso que quem comprar na imersão... Cara, vai, ó, decolar. Então, se tu tem dificuldade, cara, assista amanhã a imersão. Mas para participar, tem que clicar aí no link e fazer a sua inscrição. Legal? Beleza? E aqui a mensagem, né, que eu sempre deixo para os alunos. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. E antes de finalizar aqui, ó, eu vou deixar um presente, tá? Não ia deixar mais, né? Como você ficou aqui até o final, para você que ficou, eu vou deixar o resumo dessa aula. Para pegar o resumo, tem que entrar aí no grupo. Beleza? Para pegar o resumo, tem que entrar aí no grupo. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.